Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Roberto, sou mais uma fã do Liberário, e hoje a gente vem trazer aqui o resultado, né, os nossos presentes do Amigo Secreto, Hallow Christmas. Finalmente, né, chegando E a gente na porta, <risos> assim, ó, batendo na porta e já não ia gravar esse negócio. Mas deu é tudo certo. Vocês vão entender por que demoramos tanto aquelas. <risos> Fazendo um mistério. E vamos ser bem práticos. É isso, é, abrir... não sei. Já ah. tem o vídeo, né, vamos deixar aqui nos e casos os vídeos primeiro. Cards. A gente dando dica de quem a gente tirou. Isso. Aí a gente vai deixar aqui embaixo os canais que estão participando, porque tem uma rua gente. Isso. E ao longo da semana estão saindo os vídeos Isso. das pessoas. Exatamente. E tem uma playlist com todos. E aí é bom que a pessoa vai vendo, vai tentando enviar e é vai. Ótimo. Show de bolas. E vamos pros presentes agora. Sim, como é que eu vou começar? É. Vou. Minha gente, chegaram aqui em casa, dois pacotes. Esses dois pacotes aqui. Primeiro chegou esse escrito 1A, um e que eu acredito que seja o primeiro presente, até porque tem escrito presente 1 um, nele. E no outro tem é o nome da pessoa, eu acabei descobrindo depois, mas tudo bem, faz de conta que vocês ainda não sabem quem é. Então, então vocês eu... não sabem mesmo. É, vocês não sabem mesmo, porque eu não uso ainda. Mas eu vou abrir, bem rapidinho aqui. Ah, a ideia era pra gente mandar, tipo, um livro, né? É, e, tipo, um mimo, um, um, uma coisinha, uma lembrancinha, assim, ou então só um livro se a pessoa quiser viu? Eu amo. Eita. <risos> Eita. Leia antes de abrir os presentes. PS, é, dois pacotes. Eu tô emocionado aqui. Tá, ah, então vamos ler, <risos> né? Ó, oh, sim, tá. Eu, oh. Ah, tá caindo tudo. Spoiler. O marcador. Ops. É bom que rasga que traz mais presentes, né? Isso. isso. Ah, tem é, isso, é? é? Eu rasgo todos os presentes. Então, por isso que eu Mas geralmente aí. eu não ganho muito presente. Nem né? não. Ai, que bonitinho. Feliz Natal! Não, não, não, não, não, não. Bom que chegou bem na época. <risos> André Bistafa, 2018, minha gente! André é do canal Fundo Falso. Ai, que bonitinho. Que espírito do Natal ainda traga paz, esperança, muitas alegrias, tem um ótimo fim de ano. Amei. Meu fim de ano foi ótimo mesmo. Mas eu vou considerar o 2019, viu? não acredito! não. Eita, deu ruim. Ah, não, mas tudo certo. Minha gente, desculpa dos Correios. Ok. André, muito obrigado pela cartinha, amei. Ela dizendo que é muito legal conhecer pessoas novas, de fato. né? missa, a gente já conhecia muitas pessoas quando a gente começou. E ela mandou um presente bom, com característica de felizinha, pelo que eu entendi, né? Por causa do Natal e outro... Trevas. Por causa do Halloween, ok. Trevas, <risos> mistério, demais. Aí sim, aí mandou... Os Correios barraram um, um, um, uma parte, ó. Aí ela mandou outro, aí veio essa caixa. Fundo falso. Ah, que bonitinho. Dois marcadores. Parabéns pra mim. Porque eu que ganhei. Meu Deus, para Chamei! Deus. Porque eu tô vendo aqui que tem coisa de papel. Coisa de papel pode me dar. Papelaria tudo isso. Ah! Ele, eu, ele não é esse livro. Menina, tava, tava nos meus desejados. Menina boa, menina Mad, Ellie Sim. Land. Eu li a desse Amei. livro. Parece ser.. Top. Sombrio, tenso e provocador. Ah, queria muito esse livro, muito obrigado. As pessoas vão falando super bem. Canetas chique. Uma dourada e uma trateada. Pra combinar. Ah! Combinar. A gente combina, tudo brilha aqui, tá vendo? E além disso, caramba, que massa. não é um kit. Uma canetinha, dois bloquinhos. post de papel pra você escrever. Ai, ah, André, muito obrigado. Agora vamos pra segunda parte, na velocidade. Segunda parte, caixinha da Amazon. Eu não sei por que eu procurando os outros, eu não sei usar. Isso. Quem isso? Tu é burro, cara! Quem é que foi isso? Eu Quando eu tô cortando o presente todo dentro. Ah, mas eu botei essas, essas... Tem rasgar. pra dar só. que conversa. Amei. Uuuuh! Duas coisas! Uma coisa papel. Eu amo essas caixas que mexendo pra papel. lá, mas... Minha gente, tudo eu rasgo. Se eu mandar uma coisa pra mim esperando que eu não rasgue, eu vou rasgar. Esse é o presente. Meu, complementar número 2, espero o primeiro com a carteira chegar, tá? Esperei o primeiro. Escorrer fora mouse, não pude vir junto. Mas ah, tudo bem, né? Tudo certo. O que importa é que a gente recebeu e que agora eu vou abrir. não ah! uh! uh! uh! uh! uh! <risos> ama. Ah! Minha gente me arrepia aqui. Caramba! Um artista no mundo flutuante, de caso, chegou Caramba, Andréa! Por que tu fizeste uma coisa destas? <risos> Não, nunca comprei esse livro, porque ele era, tipo, 225 reais. Nossa, que coisa linda. Tá feliz, cara? Tô emocionado. Ai, amei! Parou que meus dois livros brilham. Sim, Não, brilha mesmo. Pois é, é isso. Um bronze. Eu amei. Como é? É... Hum, rosé. Hum. Amei. Gente, olha aqui tudo que eu ganhei. Um kitzinho com papéis, posts, canetas, duas canetas que brilham também. Uma dourada e uma prateada. Ainda <risos> prateada é que a gente tá na escola, que usar uma caneta colorida. Com cartinha, marcador e esses dois vídeos maravilhosos. Esse deu bem, viu? Me deu bem. Muito obrigado, Andréa. Um beijo. Fiquem ligados nos vídeos dos outros e agora na parte de Carol, pra saber quem foi que tirou ela. Olha <risos> isso aqui. É uma palhaçada, minha gente. Essa demora todinha, foi porque eu fui a última pessoa a receber esse presente. Diga aí! Diga aí, quem me deu esse presente e não me enviou. Hum, me pegou em mão. Quem foi? Quem foi, sabe que foi Não né? sei, o que? Nessa caixa maravilhosa, uma pena vocês não estarem ver de perto, porque minha gente, Tá linda. essa lindo. Está, gente tá maravilhosa. Uma <risos> fita no meio do nada, uns negócios aqui. Parece um. Sabe front time? Pronto. Mas tá ótimo. Então, eu acho que, é... que se eu fizer assim, ela, ela sai toda em suita. <risos> Ou mulher, me tão com tanto. Um Ai, é uma caixa. Vamos é uma lá? Uma caixa. Asa tudo. Uma caixa aberta. <risos> <risos> é bom assim. Reaproveitamento, é um reciclagem. É isso, né? Gente... Deus aqui, a gente trabalha com isso. Então... Eita, já vi uh! um negócio aqui. Seguinte, é o que eu ganhei. Isso aqui é um PIN de Gêmeos, que é o meu signo. Então, já amei, porque eu ganhei ano passado e quebrou. Então eu tenho Sério? Ai meu Deus, tem dois agora. <risos> não, quebrou. Eu andava, eu andava né? Quando eu lhe meio e agora foi recolocar. Amei uhum. muito. Segura. Menino, é um negócio todo de gente. É um negócio bem astrologia. De anotações. Notebook. Ó, oh, tá vendo quantas coisas boas, gente. Essa é uma boa companhia para uma mesa de baixo. Essa é folk, hora acende, hora apaga, hora a hora apaga, hora acende, hora <risos> queima. Umas coisas bem assim, né? Bem geniã. Isso aqui é de A Capoeira, né? É, pode crer. A Capoeira com a Imaginária. A gente tem uma parceria. É, mas é muito bonito, viu? Isso. Pois é, ah. parabéns. Me dá. Menino, peraí, calma. Ele, a hora que esse enorme ele arrasa muito os presentes. Peraí. Minha gente, tem cinco livros aqui dentro. <risos> eu sou muito confuso, eu não, eu, eu não soube escolher só uma. eu tive que pegar várias opções. Meu Deus, esse não é louco, minha gente. Vamos lá, primeiro livro. Tem que adivinhar qual o livro, de acordo com esse. cada dica. O que você não souber, não lhe trará sofrimento. Margarete Edward. Pior que eu nem sei os nomes tudo É, na verdade, é até como ela vinha, não, na é verdade. <risos> <risos> Mas pelo autor, na verdade, Porque aquela estação, olha então, o próprio autor. Olha, olha, que coisa rústica. Eita. Menino! Atenda! Ah, nunca bem. tinha nem visto uhum. esse livro. Arrasa ah, é aí. Porém, Margarete. É, tudo, é a mesma autora O conto da Aya, e eu amo! Ela é rainha. Foi o que eu digo. Tem várias observações sobre essa caixa misteriosa. Menino, é bem pequenininho, arrasou. São contos! Ei, que bonito! É da Roca essa edição. A capa é bonitona, viu? Amei. Eita! A voz da é minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si. As vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Não sei se não é barista, viu, meu amor? E que livro será. Okay. <risos> ele ia me emprestar esse livro, aí ele faz o quê? Me dá, né? Eu tava fazendo cena na verdade, porque eu já tinha comprado, tava aqui. Eu tava lendo pra ver se prestou. <risos> esse livro se chama Olhos d'Água. É esse aqui, ó. Ai, oh, meu Deus. Também é fininho. Norby disse que é um tapa na cara. Toda tua lição, né? Você não trouxe? Ei, sou bonitão. A primeira vez que eu vi e que eu tive vontade de ler foi a indicação de Tati Leite. Acho que eu não vou ler o livro já. Ai, ah, eu tô louca pra ler essa mulher, sério. Meu Deus do céu, tá. Com certeza tá na minha lista. Vale a pena. Eita! Às vezes é melhor não ver todo o caminho que se estende dentro de você. Deixa a vida surpreendê-lo. Quem foi que escreveu o que é que Como é o sobrenome dela? Claire. Vanderpool, ah, menino uh. das fitas que esse menino botou, viu? Então. <risos> é porque eu não sabia embalar, eu saí colocando fita pra ver se ficava. <risos> Arrasou! Uh! Em algum lugar das estrelas, da nossa queridíssima Dark Side. Eu achava que eu tinha esse livro, mas é porque eu confundo com aquele que briga. Tudo bom ainda. <risos> eu podia ter tirado os plásticos já e já embalado no papel. Era né? mesmo, viu? <risos> eu amei esse livro. É uma super. Eita! Ai, que bonito, eu já tinha visto. é muito bonito. Deixa eu ficar com esse negócio. Não. Esse livro é uma super indicação diária, eu sempre vejo ela comentando. Esse menino, ele está avagalhando. Uhul! As vozes tomam conta do lugar. A enorme cabeça do santo assustando e deixando o Samuel ainda mais intrigado. A partir daí, a vida começa a mudar. Mistério. Socorro ansioso. Será? O quê? <risos> a dica será que foi tão clara? Vai, sério! Uhul! Como essa pessoa. Parabéns. Gente, esse livro também, super bem comentado. Eita, peraí. Eita, Nossa! Ah, eu não sabia a... disso. tá? um viu? Não. Ah, a ficar com a Jack, então, pelo menos. <risos> Vai. É esse é meu negócio, mas deixa ele ficar com um da pedaço. Esse vídeo não tem limites. Eu amei muito. E o último livro... Qual será? Nenhum artista vê as coisas como realmente são. Caso contrário, deixaria de ser um artista. Eu já sei qual é esse livro. Não tem nada a ver mesmo, porque achar Deus É de Wilde, a gente passou. O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Esse foi um livro que eu achei em alguma ilha da Saraiva, eu comecei a ler, tipo, por cima. É uma coisa sobre criatividade artística e quebra de bloqueios, essas coisas. Eu achei super interessante. Amei, porque não é um livro que eu, assim, ele é muito... Assim, eu nunca ouvi falar dele, exatamente, né? As pessoas... Ah, você já ouviu falar? É bom. e aí? Só. Aí eu achei interessante. Eu achei, achei bem, assim, de... Eu amei. Insights. Gente, é o seguinte. Eu queria dizer que vai dar super certo, porque esse ano eu quero ler só mulheres. Com algumas ressalvas. Então o Nord vai me ajudar muito, porque são cinco livros de A cinco é? autoras. Arrasei, demora que Sério. Que pessoa maravilhosa. Aí, tem esses cinco livros, essa agendinha e esse pin. Que eu vou recolocar na minha pochete agora, porque o meu quebrou, então ele arrasou muito. Eu achei que você sabia dessa história, na verdade. Não, nunca vi, foi não. Foi Igor que me deu. E foi, eu fiquei com medo até, sabe que ela já tem, mas tá bom. E aí, foi isso. Amei muito, arrasou nas no, coisas, já vou tirar umas, uma rumba da minha lista, naquelas. Tô... Vou marcar aqui pela minha. Já começou a eu... minha vida, amei. Cadê? Vamos juntar Uhul. Aí vocês ah, conhecem tá, tá, tá, tá aí. Né? o canal de Norve também. Tá, vou deixar aqui embaixo. Porque é E eu fiquei tipo pequenininha. Ah, Ai, meu Deus, como eu me dei bem. Esses foram os nossos, os nossos presentes, a gente amou. Feliz Halloween, Ele feliz... Tava, eu tava aqui, ó, fazendo pose Feliz Natal, Feliz Ano Novo. <risos> feliz Feliz Raval. É isso, já. Todo mundo feliz nesse, nesse negócio. Não esquece que aqui embaixo a gente vai deixar uma playlist com todos os vídeos. Aí vocês já conhecem os outros canais, já olham quem ganhou o quê. Algumas pessoas fizeram no um story, então também vai estar lá destacado. Uhum, uhum. O outro o amigo secreto que a gente participou também já tá nos nossos stories, nos stats. O amigo Sequestro. Então fica ligado em é tudo que acontece aqui e o que mais. E é isso, só. Deixe seu comentário, né? Escreve aqui embaixo seu cérebrozinho. Você não tem nem como adivinhar, não, uhum. Mas assim, mas ninguém sabe também. Tá? Aí. Segue a gente nas redes sociais e valeu! Valeu! Eu amei! Uh! Muitos livros, meu Deus do céu. É bom tirar umas fotos, né? De cada um, tipo, de cada... Sim. Aqui não é amarelo?